Deixa as águas me levar, vou flutuando na corrente. Sou semente, sou tesouro, eternidade. Brisa ligeira me esvoaçar, vou flutuando velozmente. Sou semente. Sou tesouro Eternidade Cola em tudo Gruda em tudo Que possa encontrar Vou grudadinha Sorridente Sou Semente Tesouro Eternidade Deixa as águas Me levar Vou flutuando quem trabalha com música tem que gerar material. E isso você vai criando expectativas, expectativa, se você tem um público. É, expectativa no seu público, né? Então isso é importante. Quem é o seu público? Eu não tenho público, então assim, isso pra mim não faz diferença nenhuma. <risos> se eu lançar um disco inteiro lançar um, uma música por mês, vai dar igual. <risos> A primeira música que eu fiz com a Gabriela Rodrigues A letra é dela O que sente as nuvens Quando chovem Se sentem livres eu quero chover Eu quero cair Mas tenho medo Eu quero ser Um milhão de gotas Desanuviar Jovem, o que fica? Bom, não me importo, não tenho medo Quero chover Quero chover Eu fui, tava comprando um disco só de música pra criança. Aí tem várias músicas nesse sistema assim. Eu cheguei a gravar o disco. Quer dizer, cheguei a fazer os, os arranjos do disco e não cheguei a gravar de verdade. É porque eu achei que eu não ia poder produzir e reproduzir o que eu reproduzi nos, nos ensaios. Então eu fiquei frustrado. <risos> <risos> Engaveteu o disco Olha as crianças Como dormem Deixaram a bagunça No meio da casa Vovô e vovó Acham divertido Arrumando a bagunça No meio da casa Olha essa bagunça No meio da casa Olha essa bagunça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 tem uma música só vai ter bateria né acho que vai ser voz e violão do, do disco e a ideia é lançar aos poucos gravado onde gravado no Uruguai com produtor uruguaio banda uruguaia